Here it comes. Boom Seguindo com a temática década de 2010, que foi a década que acabou de se encerrar, né? Que inclui as temporadas de 2009, 2010, até 2018, 2019. Os meus últimos dois vídeos foram relacionados à década de 2010. O meu penúltimo foi um vídeo de 30 recordes da década de 2010. 30 recordes diferentes da década de 2010, que nem eu sempre faço. Meu último vídeo foi uma seleção da década de 2010, com cinco titulares e sete reservas com os melhores jogadores da última década. E meu vídeo de hoje completa a trilogia da década de 2010. Quem deu a sugestão foi o Luiz Carlos Neto. Em um comentário, ele escreveu Vavo faz o quiz dos jogadores com mais pontos na década. E eu cliquei no link que ele me mandou. E é um quiz com os 200 jogadores que mais pontuaram da década de 2010, entre 2009 e 2019 aqui né, 2009, 2010, a 18, 19. Então é esse quiz que eu vou jogar agora, 200 jogadores, tem 20 minutos aqui, esse vídeo vai... não vai ter 20 minutos porque eu edito sempre, os momentos que eu fico pensando eu não coloco no vídeo, eu vou começar o quiz logo então, para o vídeo não ficar absurdamente longo. E aqui tem o, por exemplo, ó, aqui tem o número de pontos e o time principal do jogador né, porque os jogadores jogaram, vários deles jogaram por mais de um time. Então o primeiro da lista é o LeBron James, o segundo, o Thunder, é o Kevin Durant Embora ele tenha encerrado no Warriors, ele pontuou mais pelo Thunder o terceiro, o Rocket, é o Harden o quarto, o Thunder, deve ser o West É, eu digitei West, deve ter do David West em algum lugar aí Westbrook Essa do West, Westbrook já aconteceu várias vezes em quizzes o Quinto, Warriors, deve ser o Curry o Sexto, o Blazers, o Lillard Não é o Lillard, Lamarcus Aldridge a gente pensa no Aldridge no Spurs, ele jogou mais pelos Blazers. Eu sei porque eu falei que ele no vídeo de seleção eu coloquei ele, ele foi o terceiro cara que jogou mais minutos nessa década. Então não é uma surpresa, ele tá no top 6. Não adianta eu ficar falando muito porque eu tô perdendo tempo. Raptors deve de ser o TheRozan, Knicks, Anthony, Heat. Uh, quem jogou mais pelo Heat marcou tantos pontos? Eu não sei se é mais fácil eu ficar pensando assim, ou ficar pensando no, nos times e, e escrevendo jogadores aleatórios. Tipo Hornets assim que é o Kemba Walker, Mavericks deve ser o Nowitzki. Uh, Kings, Clippers, deve ser o Chris Paul, não. Blake Griffin, deve ter o DeAndre Jordan. São isso, 200 jogadores. Deve ter até um, sei lá, o Jeremy Lin aqui. Ali ó. Deve ter o Ty Lawson, ó, Qualquer cara que botar vai aparecer aqui, ó. Ty Lawson, Nuggets. Enfim, são 200 jogadores. Então não adianta eu ficar pensando muito num jogador específico aqui da lista. É mais fácil eu ir pensando, eu ir escrevendo qualquer jogador. Tipo Jimmy Butler, Derrick Rose, jogadores do Chicago Bulls, Taj Gibson. Joaquin Noah, uh, Luol Deng, muito aleatório até o Nate Robinson, deve estar aqui, ah não está, não exagerei, Nate Robinson era da década de 2010 <risos> vamos lá, Devin Booker, Raptors tem o Kyle Lowry, o Vince Carter deve ter o... não, o McGrady não está mais vamos lá, uh, Kings, quem jogou mais no Kings? o Rudy Gay, não sei, Gay Grizzlies, é que é um cara que pontuou bem na década ah, do Kings deve ser o do Marcus Cousins. Deve ter, sei lá, Hassan Whiteside, Joe Johnson, deve ter o Garcley ah, Thompson, Pacers, deve ser o Pacers da década, por George, mas deve ser tipo o Danny Granger. Danny Granger, quem mais é o Pacers, o Collison, que se aposentou. Até o Miles Turner deve estar aqui. Nets, quem jogou mais pelos Nets e pontuou essa década, ou sei lá. Ah, deve ser até o Kevin. Opa. Kevin Garnet Paul Pierce Joe, o Jason Terry Kyrie uh, Irving Eu não estou seguindo nenhum critério se estou vendo Kevin Love, outro do Warriors, Draymond Green Monte Ellis, outro do Warriors Hawks uh, Kyle Corver Mulsap Opa, Mills foi Mulsap Mulsap Era o Mulsap Quem mais do Hawks? Hall Horford Jeff Teague Demar Carroll Sei lá O DJ Augustine, tem que botar todos esses caras aí, porque eles vão estar todos aí Gordon, deve ter o Gordon e Gordon Ó, oh, dos Rockets aí do meu time, vamos lá O Trevor Ariza deve estar aqui, o PJ Tucker O PJ Tucker não está entre os 200 pontadores da década Capela, tá? Também não, é que esses caras que jogaram recentemente não estão Dwight Howard, vamos aqui na lista, o Pelicans deve ser o Anthony Davis Deve ter o Drew Holiday, mais pra baixo ali Mais do Clippers J.J. Reddick Tá lá embaixo, mas não era esse aqui Um cara que jogou mais pelo Clippers nessa década? Sei lá, mas tinha o Galin... Galinari Deve ter o Martin Gortat é? É, é o botão Random, eu clico Random e vou digitando as coisas aqui e, Obviamente eu vou esquecer de uns caras muito óbvios justamente por causa disso, né? Dwayne Wade, ah, o Dwayne Wade era do Heat aqui, ó uh, Vamos lá, tem um do Nets que não foi ainda Quem é o cara que jogou mais pelo Nets nessa década? E pontuou um mais. Ah, o Brook Lopes, percebe. Uhum. Brook Lopes. O próximo é do Clippers. Acho que é um, o maior desafio é acertar os primeiros, porque todos eu não vou acertar, obviamente, né? Mas, enfim, vou seguir chutando aí. Marcos Smart, não. Algum Williams deve estar aqui, ó. Williams. Ah, o Lou Williams do Clippers, Marvin Williams, Hornets. Manteto Compo, será que tá aqui, tá, né? Com. Pô. Tá, não sei aonde. Chris Middleton tá aqui. Tá. Middleton que começou no Detroit Pistons, né? Eric Bledsoe Tô me sendo caras do Bucks. Sei lá, um da vida, não, não tá. Hum, vamos lá, Grizzlies, Zach Randolph. Não era ele. Outro do Grizzlies, Gasol. Aí, Paul oh, Gasol, Mark Gasol. Wizards, John Wall. o Bradley Beal. o Waterporter. Porter. Foi, em algum lugar aí. Mais do Wizards. Não sei, Austin Rivers está aqui. Austin Rivers, foi, pra algum lugar aí. Clippers, mais no Clippers. Quem jogou mais no Clippers? Mais do Grizzlies. Tony Allen, não, foi o Ray Allen, será que? Ah, o Tony Allen aqui, ó. cara que nem pontuava muito. Meu, tem muita gente aqui. O Porzinggs acho que não entra aqui, entra, não. O Don't Tit não, só jogou uma temporada. JJ Barea. Ah, ó, foi Barea. Wesley Matthews, deve estar aqui, obviamente. Aquele time do Portland era bom. Ma Matthews, Batum, o líder eu já botei. Ah, Calma, Collin vai estar aqui. Ele era reserva daquele time. Vamos para outro time aqui. Magic. Magic. Vucevic. Vichy quem mais? Warren Gordon já botei DJ Augustin, O Fournier Dom Google Utah Jazz Utah Jazz Ah, o Ricky Rubio deve estar aqui O Mike Conley era o outro do Grizzlies deve ser aqui Que agora foi pro Jazz Seven Sixers Sixers, Sixers Tobias Harris <coughs> Outro do Iguodala Iguodala Aqui, ó, Sixers Pra quem não se lembra, Iguodala jogou bastante tempo no Sixers O Kyle Carver eu botei, botei. Hum, Quem mais do Sixers Cara, deve ter até o Yudonis Haslam aqui, mas não. Chris Bosch. Chris Bosch. Uh, Hit mil, Dion Waders deve estar aqui. Pace Walladipo deve estar aqui, jogou razoavelmente. Carter Williams deve estar aqui. Não. Nuggets. Jokic tá? Tá aí, ó. Fez o suficiente. Jamal Murray? Não, pouco tempo. Meu, é tanto jogador que não dá nem pra Tem que escolher um time aí, sei lá. Vai, um time aqui, ó. Timberwolves, foi. Andrew Wiggins. Carl Anthony Towns. Hmm, Derrick Rose que Eu já digitei quando estava pensando no Chicago Bulls Quem mais? O Pekovic Nikola Pekovic deve estar tá. Não? Oh, caramba hmm, Quem se lembra dele, né? Nikola Pekovic uh, Lakers Lakers. Vamos lá, já foi o LeBron James Quem mais tem o LeBron? Nick Young deve estar tá. P. Arias Young aqui também Pistons Andrew Drummond Reggie Jackson Opa, eu botei Jack E foi o Jarrett Jack Jacks, Jackson Ó, oh, eu acertei mais uma metade e sobra 11 minutos, teoricamente eu acertaria todos, obviamente eu não vou acertar, né? Moskov, pô, Moskov não tá aqui, J.R. Smith, ó, oh, foi algum Smith aí, deve ter, ido, deve ter ido vários Smiths Spurs, Tony Parker, Ginobili, Kawhi Leonard não botei, Leonard hum, Tim Duncan entra aqui, acho que entra, né? Entra hum, Perry Mills, já coloquei, Bellinelli, foi, Thiago Splitter Peter, não Os brasileiros acho que não né, varejando porque eles já estavam com a idade mais avançada Stoudemire, Meyer. Meyer pegou <coughs> Pacers, Bogdanovich pega, Bogdanovich Sim, tem que pensar no início da década tipo Kobe Bryant que eu não botei Aqui ó, 9 mil Vamos ver o que, ó, tem um do Clippers com 10 mil que não foi Eu já botei o Griffin, o Chris Paul, eu botei o DeAndre Jordan J.J. Raddick, quem eram os caras, os caras mais emblemáticos do Clippers Chris Kaman não não, fiquei... é a outra década, né? tô misturando Mais um do Hit o hum, Olinick oh, foi em algum lugar O último <risos> okay, Olinik é o centésimo Caron Butler, eu digitei Ah, não, digitei Jimmy Butler Quem tem do Warriors? David Lee David... Ah, era ele mesmo, ó. David Lee Draymond Green, Andrew Bogut, deve estar em algum lugar Não, Tayshawn Prince pegou essa década Será que está aqui na lista? Prince. Ah, aqui, ó. Celtics Vamos lá, o Big three do Celtics já foi todo o Rajon Rondo, obviamente. Kendrick Perkins. Não. Brandon Bass. Ó, foi. Bass. <risos> Cadê o Brandon Bass aqui na lista? Sei lá onde é que tá. Mas eu digitei Brandon Bass e foi. Quem mais? Nath. D'Angelo Russell entra? Entra aqui, ó, no finalzinho. Thunder. Westbrook e Baca. Baca deve estar tá bem aqui, ó. Aqui, ó, lá em cima. Um do Jazz lá em cima da sua Gordon Hayward. Hayward. E não era. Outro do Jazz. Gobert? Não. O Derek Favors. Tá em outro lugar. Quem mais era do Jazz? O. Carlos Boozer. Bulls. Um do Kings. Já foi o da Marcus Cousins. Ah, o Thomas? É, esse é Celtics. Acho que ele tinha jogado mais pelo Kings, não? Mas deve ter pontuado mais pelo Celtics. Um Jazz e um Kings. nada tem que acertar esses dois aqui, meu. Depois o, o, o, pelo menos acabar essa primeira linha aqui. É um Jazz, um Kings, um Pistons, um Hate e um Clippers. Putz, vai ser difícil. Cris Mario Chalmers. Não, lá no fim. Norris Cole. Não. Era o armadorizado. Shane Berry. Não. O Gordon Dragic? Ah. <risos> Clippers. Esse barulho que vocês estão vendo é que tá tendo uma obra aqui em cima. Tá tum, tum, tum. Eu imagino que esteja vazando no microfone. Clippers, Clippers. Hum. Grant Hill? Ah, foi algum Hill aí. Deve ser do George Hill, tudo. Nuggets. Nuggets. Nuggets antigo. Ah, o Nenê deve estar aqui. Neném. Carmelo Entering, já digitei versão muito velho Quem era o Nuggets? O Andre Miller ah, Foi algum Miller aí Pistons, Rockets, vamos pro Rockets que é meu time vai, Chandler Parsons, deve estar aqui era ele mesmo, tinha mais Rockets aqui que eu vi, ó. tem mais um Rockets Patrick Patterson foi em algum lugar, Beverly ah, Beverly não tá olha, Knicks. O Julius Randle deve estar aqui, contratado pelo Knicks agora, quem mais? Blazers, mais um do Blazers. Alfaro Camino, era ele? <risos> Mo Harkless tá aqui? Não. Obviamente no final quando eu tiver vendo quem quem faltou vão ter vários caras bem óbvios né. Mas é que é difícil ouvir tudo na cabeça agora. Zé Lavine deve estar tá aqui. Timberwolves. Raymond Felton, ele tem que estar tá aqui. Aí tem que estar tá bem aqui ó. Bobcats. Raymond Sessions Mas <risos> foi o melhor chute até agora Nem foi no Bobcats, entrou como Cavs Mas ele era um cara bom do, do Bobcats na, na época de Bobcats Quem será o Bobcats aqui? Gerald Wallace? Não Sei lá, quem jogou no Bobcats O DJ tem jogava O... O Walt Jefferson Ah, ele que era do Jazz, ó. o Walt Jefferson Luiz Escola, pega... Ah, foi, Luiz Escola foi Lembrei daquele Rockets lá, o Yao Ming. Não, ia me em 2011 Não Kings, Lakers... Ih, faltam 57 jogadores Eu queria saber, possivelmente eu conheço todos os jogadores dessa lista Eu queria saber quanto tempo ia demorar pra eu digitar todos eles Se me desse uma hora, será que eu conseguiria? Kings, quem tá no Kings hoje? Harrison Barnes? É, ele foi, mas não é ele aqui Falta 43 segundos E eu não vou conseguir mais nada aqui que tá difícil, Michael Red, não. Devo me contentar com 145 de 200, não consigo mais pensar em ninguém. Meu cérebro já está travando. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, vamos ver quem eu esqueci. Jamal Crawford, Tyreek Evans, Greg Monroe, vamos ver aqui. Brandon Jennings, Aaron Aflalo, Ryan Anderson, Ersan Eliasova, Kevin Martin. Ennis Cantor, C.J. Miles, Wilson Chandler, Marquith Morris, Rodney Stuck, Corey Brewer, Michael Busney, Marcos Morris, Everett Bradley, Hibbert, Brandon Knight, O.J. May, Gerald Henderson... Olha, yeah, tem que estar bem no ranking. Era ele do Bobcats. Katz. Valen, Tunas, Jamir Nelson, Schroeder, Jared Dudley, Marcus Thornton, Jordan Clarkson, Caldwell Pope, Channing Fry, Kenneth Farid, Wayne Ellington, Tim Haraway, Randy Foy, Terrence Ross... Eu pensei no Tim Haraway, só não digitei, mas eu pensei nele. Né? Uh, Barniani, olha, até o Barniani está aqui no, no Top 200. Calderon, Aaron Brooks... Tyson, Chandler, Jody Mix, Maurice Pates Que levou ele? Boris Dio, Didi Hickson, Dunleavy, Spencer Hall, Jared Bailey, Anthony Morrow Omri Caspi, Will Barton, McGee, Carl Landry, Steven Adams, Jeremy Lim, Sean Marion Elaine Stevenson 145 de 200, ó, a média é 50 nesse quiz, eu acertei 73, ainda estou 23% acima da média E para quem viu até o final, mais uma vez, muito obrigado Sugestões de vídeos aí para off-season, digam nos comentários que eu estou eu estou numa falta de assunto para essa offseason. Está tudo meio parado agora, né? Que todos os jogadores já trocaram de time. Enquanto não começar aí a, a pré-temporada, está tudo meio sem, sem assunto. Então, digam aí sugestões de assuntos, beleza? Valeu? Mais uma vez, quem assistiu, muito obrigado. Até o próximo vídeo.